só tem você, né? Mas como eu disse, né? Se ninguém entrar, eu fingi da imência. Ui, peguei, velho! Nossa, eu botei o tempo recorde. Vai, no buraco! Aê, conseguimos! 17 segundos, foi muito maior. Ah, essa aqui, velho. Agora eu vou tentar logo lá em cima. Vai. Desce o pau.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 Aniversário, seu aniversário tá chegando, traz bolo pra mim, tá? Parabéns, feliz aniversário. Ó, que Deus te abençoe. O Deus Que você acredita lá. Não sei, <risos> vai saber. Como um profito que está para assumir. Complete o nível 12. Ah, tinha. tinha selo.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 Agora eu vou... Vou... Vou... vou. <risos> gente, minha adicção é péssima, velho Na moral Alguém mandou mensagem pra mim no Discord Ah, é o Estazinho Vou chamar ele aí gente É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 Por que eu já estava jogando. Caraca, o gelo fino é mó legal, velho. Esse jogo de arcade é muito bom, né, gente? Deveria colocar na Nintendo. Eu lembro lembra Bomberman, velho. Ai, já fiz merda, gente. Vai, engula. Engula. Acho que estou fazendo certo. Estás vendo? Aí, ganhou mais um selo, gente. Um selo para conta. Ai, caraca. Ah, gente, vai. Ô. Oh. eu vou ter que sair. Ah, tudo bom. Ah, sempre assim, hein? Sempre me abandona. Tudo bem, pode sair.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 assim, deixa a Disney coitada dela eu tô tentando fazer servidor aqui gente, servidor não gente. na moral, medicação é muito ruim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 Todo mundo é azul aqui, né? Que ódio! Então, é muito bom ver vocês caindo, velho. Quando eu caio, não é engraçado, né, gente? Vai! Gente, eu vou gravar vídeo de GTA hoje ainda, então. você é mais cedo, tá? Deixa eu ver quantas horas de live já.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 WTF? <risos> Confia Ou estrela no Goiás Gente eu sou muito bom nesse jogo Gente! Snogou vai cair, olha Olha, fica vendo Que ódio! Que ódio! Gente minha internet travou Uh... <risos> Gente, travou ali minha internet, então não viu nada Ontem eu passei mal Ah, eu também ontem eu passei muito mal, velho Se eu falar que tá mal Alguém aqui já jogou postal? Frita Torresma, agora que eu entendi Snogol, não. Snogol, você não ganhou, tá? <risos> Tô brincando. Snogol ganhou. Eu acho que ele ganhou, né? que o meu travou, gente. Tive que sair, né? Ai. Gente, o pior é que eu, eu me confundo, porque vocês ficam em cima de mim. Olha lá, vocês me fez cair, hein? Olha lá, eu caí de novo. Ah, já fiz a bagaceira toda agora. Ah, já perdi.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 Ó, eu também quero fazer uma live em... O Stazinho está... nem entrou, velho. Na moral. Oi, Freu! <risos> freu! <risos> Adicção <risos> no Clube Pinguim. Tá assistindo sua lá? Eu tô assistindo minha Live também. Fala aí, Féu. Frel. <risos> Frel. Frel com R é bom, gente. Oi, Saturu Gojo.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 Você tem um servidor no Discord? Eu tenho, mas ninguém, ninguém liga, né, lá. Aí eu só sirvo pra portar desabafo lá no meu servidor. Quando alguém faz alguma coisa comigo. Oi, oh, estázinho disse que ia fazer uma conta nesse jogo, né? Ah, nem pra ele fazer agora. Deixa eu ver, perguntar. Pera aí, gente, tô falando. É... Oxe, o ventilador ligou sozinho. Gente, o ventilador tá ligando sozinho, deu-me livre. Eu nem encostei num cabo, what the fuck. Cansado de me ventilar, gente. Um frio ontem, gente, um frio. Vocês estão... Ontem fez um frio de noite. Cara, só queria alguém para me esquentar.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 <risos> o Star provou, provo, cara. É xerenca, gente. Desculpa, xerenca, xerenca. Xerequinha. X <risos> é muito estranho esse nome. Ô, o pinguim tavinho, tá é. Eu tô, no, eu tô no dojo, cara, no ventilador.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 Que isso? mantém a umidade, que é isso? <risos> desculpa, gente. Tem ninguém no Gojo. <risos> gojo. <risos> gojo. Meu Deus, desculpa, gente. Cara, é porque eu tô no ventilador. Eu tô no, no ventilador, no servidor ventilador. E eu tô jogando, entendeu? Eu tô jogando, eu tô...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 O PH, meu Deus <risos> Oi PH Tudo bem? O PH fica quietinho na live assim Fui escrever e solta a bola Quem é o Azevedo aí? Quem não queria ir comigo mesmo? Ó o Xereca aí gente, eu tô falando O Xerenca aí gente Ó o Xereca Xereca não, Xerenca Xerenca tá aí, gente. O <risos> xerenca, gente. Olha lá, aí, ó. Aqui, ó, ele aqui. Oh, olha o tanto de pedido, gente. Meu Deus. Cadê? Cadê? Aqui, gente. O xerenca aí, ó. Xerenca. Aí. Olha o pH dele. Gente, meu ventilador tá parando. Será é que tá queimando? Não posso ficar sem ventilador. Gente, eu tô com medo, meu ventilador tá parando. Gente, aqui ó, eu tô falando, ó, ele aí ó, olha alemão ainda ó, e tem um phd eles são, Esse... ele era da Cream Soda, eu acho que é ainda né, vai saber, <risos> sou mendigo, ah velho, você pode me adicionar, eu já adicionei todo mundo, eu tenho só 148 inscritos.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 Só vou falar com o um xerequinho aqui e o PH. Me adiciona. Ué! Mas eu tô adicionando a todo mundo, gente. Calma aí. Ó, está. Você vai participar da live do. Do StubberGuys.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 Quem é? Cadê o Xerequinha, gente? Cadê o Xerenca? Ah, eu não tô nem digitando. Oi, gente, ele existe? Oi, Cadê, ó? Cadê um o... selfie? Selfie do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 é que o nome dela é... Eu adicionei todo mundo, eu acho que eu adicionei. Cara, buguei aqui.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 Eu tenho um otismo, gente, vocês lembram? Eu tenho um autismo. Fala que não é um felzinho na situação. Bora no centro, não. Mentira, eu vou. Calma, a gente vai encerrar lá no centro, tá? Vai fazer o que lá no centro, na moral? Ô, Jeff, você não me adicionou. Aqui, ó, o Kakai Rich né? Ô, Jeff, não me adicionou, cara. Ah, Ficou triste, né? Eu te mandei pedido, Jeff. O, o Xerenka o não fala na live, velho. Nem um P.H. É morão. Obrigado a quem foi entrar no Discord, tá?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 e meio que também para a próxima live vai ser de Stamberg Guys. Gente, já tô avisando logo vocês, a live de Stamberg Guys. não perca. Quem joga Stamberg Guys. para aparecer comigo na live. Vou jogar o Pokémon, né? Porque eu prometi pro, pro Starzinho, o Star. Você está um passo à frente. Sem <risos> oh. <risos> Sensei! Sem Eu tô com a faixa verde! Sem sei, eu sempre acreditei em você. Eu uso hack.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 Eu não posso falar quem, né? Porque é só daqui a 4 anos. Né? Mas eu já tenho uma pessoa. Eu tenho eu medo de falar não, gente. E ela tá me ajudando, entendeu, cara? Que é. A depressão, gente. Ai, eu não vou nem falar, gente, eu vou chorar. <risos> <risos> eu, tô, eu, tô, eu comecei aí, a rir. gente eu tive falar velho, eu ia chorar, mas eu, eu comecei a rir De eu chorando, cara, é muito feio. A gente mas é sério, velho E eu gosto muito dessa pessoa. Ai, cara, é, é que a é depressão, gente, tá me matando, cara.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 Vamos jogar Stubble. Stubble eu vou jogar próximo domingo com o Starzinho. Oi oh, Heloísa, eu não vou te contar, cara. Eu não sei se. É recíproco. <risos>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 o Star tá de prova gente o Ash também tá de prova na moral ele, ele sabe o que eu faço que eu faço por por eles joga gacha clube amigo você quer que eu jogue tudo também né na moral só vou jogar o estátua no próximo domingo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 E é de código, cara. Aí depois você se pergunta: Cadê os códigos? É, expirou, né? vocês não usaram. Você tem que ver os vídeos código. Humano e o sapo, uma vida game. Estampa é Não, estampa é domingo. Estampa é domingo.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 Vai treinando um pouco para o próximo domingo eu não quero passar vergonha né gente vou jogar meu pouco é o pouco não dá né eu não tenho. o está não tem. o hoje ele gosta muito mas só que eu, eu não sei jogar o Oji. cara na moral eu tô, pens... tô pensando em comprar o que um marrom pra gente na moral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 Eu vou colocar lá na aba comunidade Stampergaz e Pokémon, Que eu prometi o Poker Aí ah, você ganhou o Ronaldinho Parabéns Nossa, mandou receber Então a gente estou aqui com um pedido Encerrando na praza Foi muito bom, muito obrigado a todos Que compareceram, não leve nada a sério Tá bom?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 isso gente, até a próxima. Valeu. Música de final de live. Entra no Discord. Seja que me ajuda, por favor! <risos>